o que é o que é o que é o que é o que é o tá, é o que fazer equipamentos do PC, acho que é isso, é o limpar é bagunça que é <risos> que faz Tab Aí Limpa tudo Roupa debaixo do tapete hum. Ó, fazendo lift Está <risos> sui Aí, completou Os lixo <risos> é um basquete. vamos olho vem, monos. Ixi, talvez... Faz um mosquinho de fogo. <risos> é difícil. ia levar dez nossa senhora dificuldade O os carros? Opa! Tá de carro Cadê? Subiu o carro Não veio pra cá ainda Vai explorado aqui Workshop ó, oh, tem tá oficina! Arrumar os carros aqui. que dá pra reformar isso aqui? Vai ser um. Maverick, um né? Que tá fechado. Que é o que? Warden Rose. O que que dá ali? Jogando de basquete, nossa, tem muita coisa aqui ainda. Ah, chegou um carro lá, um fascista. Uia, quase foi? Ah, sei lá. A gente ganhou Eu acho que acertei ou oh, não. Liber Cerença ah, Tá tirando Vamos foar força Aperta certo, tristeza já assim, esse jogo aqui. <risos> Acertar. Uhum. Eita, que enfim. lá, amor. Perdendo dos clientes ali, jogando basquete. Nossa, <risos> tem um monte de carro, viu? Dois. Um monte. Deixa passar, 10 pilha, só de laser, no O cara foi bravo, a mais, vou pagar não, vou esse carro, hein, e-mail. Não tem nada tem que fazer abastecer mais ainda não tem o que é isso? a obra aqui não tem muita coisa que quero que tem lá atrás lá o lixão aqui Pio lá pra construir pneu para ver essa novinha aqui Nossa, dá pra ir longe Eu também tem que voltar não <risos> dá pra ir longe não vou subir aqui Pum. Que susto Não dá pra subir não Pera aí, já vai Bola de basquete aqui Ó, oh, deu pra subir Deixa lá na torre, ó. Eu Vamos lá, mas esse seu carro Corre, corre, corre, corre Espera aí tio Nossa, tem dano já Nós que bastante Ninguém enche o tanque por isso que tá tendo 1.3 nice. speed Aí Tá alto esse volume Carrinha Esse carrinho do cara é da hora Poxa, é acabado desse Pode vir agora Vender homem -arte. Tem rosquinha Passa no chão Dá uma a mais E coloca aqui de volta Bebida é refri É uma cadeira, vou puxar aqui em cima. Que aqui, aqui é o cara que não pagou. A gente já fica em choque. Tem sorvete Vit. É pra arrumar carro também. Deve dar, né? Tem pneu. banheiro que tá sujo limpar isso aqui chão os parentes estão cargo Pô, Eita, olha o geral mano. jogo desesperante,